ao canal revertendo impotência masculina meu nome é paulo cardoso e nesse vídeo você irá entender que a impotência sexual não é uma doença mas sim um sintoma e no final eu vou revelar qual é o papel do homem que deseja eliminar as causas e melhorar suas ereções.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 Ele é do Serviço de Urologia do Hospital Universitário La Paz, em Madrid. Sua observação é que, na ausência de um transtorno psíquico, é um sintoma de uma deficiência de vasos e nervos responsáveis pela ereção. De fato, ele enfatiza que as doenças cardiovasculares são uma das principais causas da disfunção erétil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 então, nesses casos aí, a ansiedade, né? a depressão e problemas com o casal afetam o ato sexual. Outras causas psicológicas, como preocupação excessiva para o trabalho, problemas sociais ou familiares, desviam também a atenção necessária para o ato sexual. A fadiga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 por exemplo, se persistiu por mais de três meses, o paciente deve procurar um urologista espe especializado em andrologia. E qual é o papel do homem diante desse quadro? Bom, primeiramente é não cair em desânimo. A pessoa de diagnosticada com impotência ou disfunção erétil deve tomar medidas pessoais para ajudar a superar essa condição com sucesso. Prepare-se para psicologicamente mentalize que a partir desse momento você deixará de ser impotente ou ter dificuldades de ereção converse com seu parceiro sobre problemas emocionais fique em boas condições físicas e com o um peso normal o um peso ideal para sua altura foque na prevenção a principal medida que os homens devem tomar para evitar o aparecimento da disfunção erétil